Salve! Sou o Marco Querini e hoje eu vou trazer três aspectos para você combater os pensamentos negativos. Primeiro, você tem que identificar qual que é aquele pensamento que, em algum momento, ele se estarta na sua mente. Ou seja, qual o gatilho, o que, que acontece que começa esse pensamento na sua cabeça. Então, essa identificação é importante, você tentar perceber o que, que faz com que ele comece esse processo na sua mente. Ou seja, é alguma coisa que alguém fala para você, você acorda com um pensamento que sempre se repete, que é negativo, é alguma coisa que está acontecendo na sua vida nesse instante, é alguma palavra que você ouve das pessoas e que faz com que você se sinta dessa forma. Então, a primeira parte é você identificar qual é o tipo de pensamento recorrente, negativo, que está te atrapalhando, que está te fazendo mal segundo ponto segundo ponto é o seguinte, a partir do momento que você já identificou e já sabe que esse pensamento está sendo, vamos dizer assim repetitivo está voltando todas as vezes para tua mente no momento que você pegá-lo atuando e que você tá percebendo que tá drenando as suas energias para, para e respira é, isso mesmo, respira, respira fundo inspira o ar Prende por três, quatro, cinco segundos e e solta. Por incrível que pareça, fazer isso mais cinco vezes, esse tipo de respiração e expiração, ele já revigora o próprio corpo. Ou seja, uma simples respiração já pode mudar o teu estado mental, fazer sua energia circular de uma forma muito melhor. E fazer com que você se sinta num estado já alterado, ou seja, positivo novamente. Por quê? Primeiro, você identificou, agora você relaxou, você soltou seus ombros, você soltou seu corpo. E se você tiver o meu áudio, os áudios que fazem alteração das ondas cerebrais por sincronização, ou seja, por, vamos dizer assim, elas oscilam de tal forma que influenciam o seu cérebro a vibrar numa frequência melhor. Isso também auxilia. Então, a respiração mais esses sons, eles causam grandes transformações. E, finalmente, a utilização de micro-hábitos. Eu já falei em outros vídeos, até, sobre incêndios mentais, mas o terceiro, que é um micro-hábito, é o seguinte. É assim, qual, qual a pequena transformação, qual a pequena gratidão que você pode reconhecer no seu dia, naquele exato instante positivo? Você está respirando? Você está saudável? Você tem uma família saudável? Você tem amigos que gostam de você? Procure encontrar, identificar um, um, um pequeno ponto de gratidão em que você reconheça isso na sua vida e lembre com grande vontade, com grande felicidade. Então, só esses três movimentos já são suficientes para você conseguir começar a quebrar esse sistema de pensamento negativo primeiro identifica tenta verificar qual é o gatilho segundo respira profundamente usa um áudio que vai te alterar as ondas cerebrais e terceiro recorda de algo de gratidão pelo momento que você está nesse instante esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado caso tenha gostado Curta o canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente fazer a mudança, primeiro na gente, depois na, nas pessoas que a gente ama. E é claro, na construção de um mundo que seja muito melhor. Até o próximo vídeo. Forte abraço!